Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje estou aqui em mais uma lenda nova, mais um local novo para fazer mais uma exploração Galera, tô aqui na frente, aqui, ó. parei até de fazer a entrada, cortei ali Escutei um barulho, cara Pelo jeito tem um cachorro enorme ali Vai lá, o oh, campeão. Galera, não sei se vai dar para entrar, cara. Olha o tamanho dele. agora. Será que eu entro ou não? Não, ele falou não. Agora lascou, cara. Ele tá falando que não. Olha o tamanho desse cachorro, velho. Mas... Tô tentando tomar cuidado E agora? Está vindo né? Bom galera, vou dar uma Vou dar uma olhada aqui mais ou menos E não sei se eu vou conseguir olhar tudo Ó, tem algumas câmeras Como eu disse pra vocês Aqui era um hospital de coração cara, olha isso cara, esse aqui provavelmente era um quarto de criança Pulei, pula aqui, galera. Esse aqui é ponto de funcionário passar para entrar no serviço chaves. Arquivos, ó. Galera, fiquei com medo desse cachorro. Ele tá latindo lá, cara. Que zica, hein? Ele tá vindo. Dura se tiver mais cachorro aqui no local. Caralho. Se ele vir aqui eu tô perdido. cara, que medo, velho. Descarolinho. Vamos ver aí se dá pra ver alguma coisa. Hoje, eu... ah, caralho, aqui. Hoje eu vim aqui para explorar, galera. Banheiro feminino. Sinceramente, eu tô com medo desse cachorro me atacar. Se ele vir, tô perdido. Caraca, mano! Olha isso, galera! Que top, velho! Não sei o que, que significa o que, que é isso. Se era da pessoa deitar aí, eu não sei, cara. Ó. Mas é muito top, cara. Que dó, mano, no um hospital assim. Eu vi que lá na porta, lá no final, achei que era o cachorro, mano. Tem merda dele pra todo lado. Cara, olha essa estira. Que louco, mano. Olha que top, velho. Pessoal, sinceramente eu tô com medo desse cachorro, cara. Eu não sei se ele pode vir por aqui. Ele pode estar tá com medo de mim também, mas... Se ele estiver pra lá agora, tá perdido, cara. Galera, eu vou tentar mostrar só mais um, um tanto. Porque eu tô com medo desse cachorro vir me atacar, velho. Aí. Caramba, cara. O que será que é isso, velho? Ó. Oh. Que dó, mano. Olha fazer... essa injeção aí, galera. esse cachorro foi. Roupa. Deve ser roupa de cama, essas coisas. Caraca, mano. Olha isso, velho. Que top, mano. Na verdade, que dó, né, velho. Já tá... Funcionando. Parece que usando Olha, véio. Caramba, cara. Parece que tá novinho, velho. Esse cachorro tá por aí, cara. Tá fazendo barulho, não sei se é eu... um. Cara, que susto, mano. Cara, olha essa máquina, velho. Olha essa máquina. Você tá louco, mano. Que negócio louco. Cara do céu. Esse hospital aqui, eu não sei por que, que ele tá parado, que ele não tá funcionando. Mas ele já funcionou. guarda em detalhe dá um bico cachorro, tá escondido no lugar, ele vem me atacar, velho. Eu vou dar uma olhadinha aqui, galera, e vou sair fora, mano. Olha, velho, aqueles bagulho de médico, mano. Injeção. Dó, mano. Essas caixinhas aqui, cara. Pessoal, eu não divulgo os lugares onde é, que é perigoso até a pessoa vir aqui pra poder roubar, né, cara? Que tem muita coisa. Cara, não sei se vai pegar nas fotos, na, na câmera, mas... Algumas fotos, velho. Esse aqui é um médico. Pessoal, vamos dar uma olhada ali agora. Vamos ver se o cachorro não tá ali. Se tiver ali, nós né, vai sair no pé, aqui, vamos correr. Caraca, mano. Olha isso, velho. Caraca, velho. Olha tanto, mano. Isso aqui devia ser dos funcionários, do, dos médicos. Das enfermeiras. Pessoal, vem gente, escutei barulho, não sei se é o cachorro, vem gente aqui pra cuidar desse cachorro, né, certeza, olha o tanto de merda. a ah, lá era dos homens aqui e é das mulheres. Vamos saindo fora agora, galera, antes que esse cachorro venha, já deixou na né, gravar demais, e eu tô com medo de atacar nós, e o vídeo vai ficar muito grande nós entrou por ali. Ele tá lá pro fundo lá. Dá uma olhadinha aqui. Cara, olha, colchão mano. Mano, trouxe a lanterna aqui, cara. Que dó, velho. Quarto de criança. Se ele tiver pra cá, velho. Nossa olha que bonita essa parte aqui meu. Ó televisão tem televisão tem televisão em quase todo lugar galera. Mano que que será que isso aqui tá tá abandonado? que era tipo alas, ó, onde ficava as camas. Banheiro. O local estrala muito, galera. Estrala muito, faz muito barulho aqui. Vamos sair lá para fora, pessoal. Já ficou um vídeo até muito grande. Não sei se vou conseguir vir à noite aqui no local Por causa desse cachorro, mano Pra ele atacar, velho nem, nem consegui mostrar tudo pra vocês Peço até desculpa Mas deu pra gente ver bastante coisa Tem bastante coisa aqui é, Abandonada Máquinas que devem ser caríssimas Abandonada Mas é isso aí, galera Vamos pular ali E vamos encerrar esse vídeo Vamos lá Bom galera, conseguimos sair, o cachorro deve estar lá para dentro, não vi mais ele, mas certeza que ele está escondido, Tava esperando só para me dar o bote, mas ele deixou nós gravar, agradeço ele aí, é, deve, ter vindo alguém, deve estar vindo alguém aqui cuidar dele, e tem muito maquinário caro aí no local pessoal, as vidraças aqui ó, tudo quebrada cara, judiação cara, olha essas madeiras que bonita, mas é isso aí galera, se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal, e é isso aí, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, Fui.